Nós vivemos o ano todo de 2021 formatado em função das eleições de 2022. E não bastou o Covid, que nos trouxe já imensos problemas, vieram os jogos sem limite da tentativa da manutenção do poder, para além daquilo que são os referentes democráticos e os referentes de um Estado democrático e de direito. Eu diria, e afirmei ontem também, que nós tivemos uma pré-campanha, toda ela, sobre circunstâncias não democráticas. E é por isso que os parabéns aqui dados fazem muito sentido, porque praticamente os últimos três anos foram anos de um conflito sem limites, sem regras, sem normas, sem parâmetros democráticos, desadequados, a um Estado Democrático e de Direito, desadequados aos valores constitucionais que estão bem respaldados na Constituição da República de Angola e nas leis da República de Angola. Mas, apesar disso, nós fizemos uma abordagem completamente positiva, uma abordagem de paz, uma abordagem de diálogo, uma abordagem de festa e fomos acompanhados, por vocês todos. E através de vocês, fomos acompanhados pelos militantes, pelos membros do partido. E fomos acompanhados pela ampla frente patriótica e pelo amplo movimento que criamos também à volta do desafio que nós iríamos enfrentar.